contar uma história para você. Uma mãe, ela chegou cansada do trabalho em casa e sentou no sofá para assistir novela. E ela deu um monte de cala a boca pro filhinho dela de 3 anos. Tablet, celular, jogou um monte de brinquedo no chão. Fica quietinho porque eu tô cansada, tem que assistir minha novela. E na sala tinha uma mesinha e nessa mesinha uma garrafa plástica com água pela metade, sem tampa. E o menininho foi pegar. E a mãe disse assim: "Não pega que você vai derrubar". Mamãe, vou levar na cozinha. O menino pega a garrafa, se vira, tropeça num brinquedo e derrama água no chão. Sabe o que 90% dos pais fazem? 90%? Essa mãe se levanta e fala, rapaz, eu não disse que você ia derrubar, vai, vai, vai, sai daqui ô peste. Trabalho o dia inteiro pra te sustentar, não posso ter uma novela sequer que eu fiz pra merecer isso. Pergunta, essa criança, ela viu a cena da água caindo, da mãe levantando brava? Sim ou não? Viu? Ela viu? Ela ouviu os gritos? Peste, burro, trabalho para te sustentar? Pode ter certeza que ouviu. Ela sentiu o puxão de cabelo, o tapa, o empurrão, seja o que for? Sim, sentiu. Teve impacto emocional? Pode ter certeza que sim. E naquele momento, vendo, ouvindo e sentindo sobre forte impacto emocional, na hora o cérebro começa a fazer sinapses neurais aprendizados, a experiência e é atribuído a mensagem que a mãe colocou ali que você não presta, você é burro, você não serve para nada. A partir daquele momento, cria-se um trauma e a criança começa a acreditar que realmente ela não é capaz de realizar nada. E depois daquele momento, ela cresce querendo muito pouco, achando que é capaz de realizar muito pouco. Por isso eu sempre pergunto, o que você viu, ouviu e sentiu dos seus pais ou pais substitutos na sua infância? será que você pensar que é incapaz não veio de alguma experiência sua do passado larga toda a incapacidade você não precisa mais se contentar com um pouco com limitações na tua vida vai buscar o que tem de melhor vai buscar sonhos grandes para a sua vida você pode sim ser o melhor na sua carreira você pode sim ter uma vida financeira abundante digna para você usufruir para você poder viajar para dar uma vida melhor para os seus filhos é errado é pecado agora querer essas coisas Tira toda a mentalidade que te atrapalha, que te afasta de ser uma pessoa melhor em todas as áreas da vida. Acredita mais em si mesmo. Coloca no seu coração, na sua mente. Traça metas, objetivos. Vai buscar os caminhos. Vai estudar. Vai buscar os cursos. Vem fazer curso comigo. Eu vou estar na sua região em breve. Vem fazer o seminário de inteligência emocional. Participar da minha palestra. Procura, não deixa nada te limitar. Chega! Chega de viver uma vida limitante. Chega, coloca um basta nisso e vai buscar os caminhos, vai ler os livros. Aqui durante o programa eu estou citando livros, referências, eu estou mostrando para você, eu estou mostrando pessoas que mudaram de vida. Agora até quando ficar aceitando uma vida? Na média. Eu sei que você pode ir além, eu sei que você pode realizar muito mais na sua vida. Eu não estou falando da boca para fora não, eu estou falando que são anos de experiência, ciência, técnicas e ferramentas. Para te motivar, para fazer você mudar, para mudar os seus comportamentos e te levar a realizar, ter mais sucesso e viver uma vida plena de fato.